Olá, eu sou a Vi do blog Santa Ironia e hoje eu vou responder a tag Meu Sotaque. Eu vou olhar pra baixo porque eu tô com note aqui no meu colo e eu vi essa tag no canal da Doris e vi no canal da Bia também, mas eu não sei quem foi que criou, não sei como é que começou, só sei que chegou aos meus olhos, porque foi no YouTube, né? Então eu vou responder, eu espero que vocês curtam e que não deem muita risada na minha que eu falo umas palavras muito estranhas. Para começar, eu acho bom avisar que eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, então tem algumas palavras, que, alguns termos que a gente usa que são muito específicos. Então, provavelmente em algum vídeo, algum texto, eu tenha escrito de alguma maneira que alguém não entendeu. Não foi porque, ou por causa do significado normal, do significado padrão da palavra. Provavelmente foi porque aqui a gente usa para uma finalidade diferente. Mas vamos começar a tag, senão vai demorar muito. A primeira pergunta da tag é... Na verdade, não é uma pergunta, é uma ordem. Leia as seguintes palavras como você pronuncia no seu dia a dia. Então, vamos lá. Nascer, gostar, arroz, cozinhar, teatro, óleo, banana, tomate, barba, bola de gude, camaleão, erva, porta, canela, estourar, perfume, homem, tímido, estrada, ele, menina, sotaque, peraí. Tostar, elefante, belo horizonte, mas, mais, computador e editar. Eu cansei só de ler as palavras. Agora, responda as seguintes perguntas. Como você chama o doce que mistura goiab goiabada e queijo? Romeu e Julieta, e eu acho que é um nome universal, não sei outro nome pra isso. 2. Como você chama seu pai ou sua mãe? De pai e de mãe. Não tem. Às vezes quando eu quero encher o saco, quando eu quero pedir alguma coisa, de, ai, paizinho, ou ai, mãezinha, mas é só quando eu tô querendo fazer chantagem mesmo. Na padaria, como você chama o pão que não é doce? Aqui, pão que não é doce, se chama cacetinho. Tem gente que chama pão francês? Tem gente que chama pão, fran pão francês. Mas se tu pedir para alguma padaria de bairro, assim, de esquina, provavelmente eles vão entender o que, que é pão, fran pão francês e vão dizer que não tem. Mas, é cacetinho. Como você chamava a brincadeira que você procurava um amigo que se escondia? Esconde, esconde. Como é o nome do suco ou vitamina que é colocado em uma sacola plástica e pôs no freezer para congelar e depois você chupa? Sacolé. O que seria uma mesa cheia de pequenos jogadores de futebol de metal ou plástico que você usa bolinhas brancas para simular um jogo de brincadeira? Eu chamo de Fla-Flu. Já vi gente que chamava de... não me lembro. Eu chamo de Fla-Flu. Uma gíria da sua região para os seguintes adjetivos. Mentiroso, fofoqueiro e ladrão. Que eu saiba, aqui o único que a gente às vezes fala diferente é o mentiroso, que a gente pode falar trovador. E trovador é alguém que conta muita história. Mas... as outras eu acho que não tem, não. Não sei. Porque né, a gente diz, ah, esse cara só trova. É porque ele só conta história, ele só enrola. E na maioria das vezes ele só mente. Então... E a última pergunta é... Como você cumprimenta um grupo de pessoas? Às vezes eu falo oi povo, às vezes eu falo dia, às vezes tudo bom, depende. Se for alguém com quem eu converso todo dia, provavelmente eu chego oi, tudo bom? Mas se for alguém com quem eu não falo muito ou que me cumprimenta na rua, é dia só. E quando é alguém que, tipo, é muita gente com quem eu falo, consideravelmente bastante, é... E aí, galera, ou oi povo... Porque a gente fala muito aqui isso de oi povo, oi, pessoal, seria, mas aqui é oi povo. Até que aqui a gente tem algumas palavras diferentes, por exemplo, meninas e meninos é gurias e guris. Uh, tá muito frio, tipo, tá frio pra caramba. Tá frio de rengue a cusco. Uh, Ou <risos> tá calor de desmaiar o Batista. Ou... O que mais que tem aqui? Puxar os pala. Cara, eu duvido alguém saber o que é puxar o pala. Comenta aqui embaixo se tu souber. Um beijo e até a próxima. Tchau!